Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Wesley e no vídeo de hoje eu vou tirar suas dúvidas se o chá de 17 ervas emagrece, como tomar o chá de 17 ervas e mais algumas coisas muito importantes. Mas eu tenho um alerta muito importante para te dar, então fique até o final desse vídeo. Mas antes, é, eu posso te contar uma história bem rápida de uma dona de casa que conseguiu eliminar 21 quilos em 45 dias e quase se divorciou do marido. Pois é. Essa é a história da dona Rose. Ela já sofria com excesso de peso há mais de 12 anos. E já não aguentava mais. Já tinha tentado de tudo. Chá de hibisco, academia, crossfit. Ela contratou até um personal trainer é, exclusivo para ela. Comprou vários produtos encapsulados que prometiam rios e fundos que iria emagrecer. É, mas... Sempre engordava de novo e voltava o efeito sanfona. Aquele efeito feio que de engordar emagrecer, engordar emagrecer. Tinha estrias e celulites. Aquela velha história de sempre. O marido dela, o tal do Robson, só criticava ela, tadinha. Porque ela gastava e gastava dinheiro e não emagrecia nunca. É o que ele dizia. E Dona Rose, conversando com uma amiga dela, a Solange, é... Ela disse que tomou um tal de chá de 17 ervas e que ajudou ela a perder 12 quilos na primeira semana. Ela achou aquilo incrível e resolveu comprar escondida sem o tal do Robson saber. Ah, eu quase esqueci de falar, o Robson era carreteiro e já tinha uma viagem que iria ficar uns 20 dias fora. Então, passou um pouquinho de tempo, ele foi embora, pegou a estrada e partiu. Três dias depois, é, don, a Dona Rosa já tinha comprado, já tinha pagado já o, o, o, o chá de 17 ervas. E esse tal do chá de, chá de 17 ervas chegou e Dona Rose começou a tomar e fazer o tratamento dele. Passados 22 dias, o Robson, o maridão do ano, chegou exausto, cansado das viagens, né? E foi dormir, não deu nem tempo de conversar direito com... Quando a Dona Rose, ela estava na igreja, e quando quando foi no outro dia, ele já teve outra viagem, também nem viu ela, e foi embora, nem notou a diferença da Dona Rose. Mesmo assim, ela, tadinha, ficou triste, ficou angustiado, porque o marido dela nem viu ela, nem notou ela, nem nada, mas ela continuou com o tratamento do chá de 17 ervas. Poucos dias depois, ela se pesou, e viu o resultado incrível, mas resolveu esperar o maridão chegar. Então Robson chegou, já era mais de 8 horas da noite, né? chegou, guardou o caminhão e etc. Entrou e chamou a Rose. Rose, Rose. Então ele foi até o quintal, que ela, ele sabia que ela sempre costumava ficar lá no fundo assistindo a novela das 8, porque ela gostava de ficar lá quietinha. Quando ele entrou e viu uma morena com uma cintura de novinha e falou. Boa noite, moça. Quem é você? Ei, moça. Na hora, a Rose vira e fala. Não tá me reconhecendo não, cabra? Só porque emagreceu alguns quilinhos? Robson ficou com cara de espanto. E você já sabe, né? Depois de, depois de brigar, <risos> discutir... Ela explicou para ele que ela tomou chá de 17 ervas, emagreceu aí 21 quilos, nesses 45 dias praticamente que é, eles ficaram nessa ida e vinda sem conseguir ver direito. E ele ficou pasmo, pasmo. Mas por que eu estou te contando essa história? Essa é uma história verídica, Tá? E eu vou deixar o link do site oficial do chá de 17 ervas aqui abaixo desse vídeo para você entrar lá e ver o vídeo e ver o depoimento da Rose e de várias outras mulheres que conseguiram mudar de vida. Mas agora eu vou te falar alguns dos benefícios que só o chá de 17 ervas ele ajuda e auxilia na perda Perda de gorduras de forma saudável. Ele elimina o inchaço naturalmente, o inchaço da barriga. Ele diminui a ansiedade por alimentos, principalmente você que é dona de casa, ou que tem um dia agitado e chega de noite e quer ficar comendo, ou está no trabalho e quer ficar comendo doce para poder passar a ansiedade e o estresse. Ele reduz de 2 a 6 centímetros da região abdominal, ou seja, aquela, aquele aumento, aquela circunferência grande que você não gosta, ele reduz. Ele aumenta também a sua disposição no dia a dia, pelas ervas e pelas essências que tem na erva, do chá de 17 ervas, ele dá essa disposição no dia a dia. Uma coisa muito bacana que só o chá de 17 ervas tem, é que ele te ajuda a dormir melhor. Não é calmante, tá? Mas como ele ajuda a regular o seu intestino, a regular a sua flora intestinal, então você, no seu metabolismo... Ele ajuda a acelerar também e a queimar as calorias. Isso faz com que você consiga dormir mais tranquilo, dormir mais calma, entendeu? Sem contar que você vai estar tá eliminando ali o peso, então é, o seu corpo vai estar tá muito mais leve. Outra coisa também muito bacana que só o chá de 17 ervas proporciona é que ele ajuda a limpar e deixar a sua pele macia, porque ele funciona de dentro para fora. Ele desintoxica o seu organismo. Por que você pode confiar no chá de 17 ervas? É um produto que já está há mais de 4 anos no mercado. E tem muitas, muitas, mais de 100 mil mulheres já perderam peso com o chá de 17 ervas. Tá? É, ele é composto por 17 ervas essenciais super extremamente selecionadas. E foi eleito aí o produto top 1 mais vendido que ajuda as mulheres a emagrecer. Tá? É, é um produto totalmente, totalmente certificado pela Anvisa, liberado pelo Ministério da Saúde. Então é um produto aí que você não tem é, problema, não tem dúvida se vai fazer algum mal na sua saúde, porque ele não tem contraindicações, ele não possui glúten, é um produto completamente liberado. A não ser que você seja gestante, tenha feito... É, alguma cirurgia dentro de, dentro de 90 dias. Se você é gestante, está amamentando ou fez alguma cirurgia dentro de 90 dias, então é melhor que você primeiro entre em contato aqui ó, com o pessoal do atendimento online. Eu vou deixar esse link do site oficial do Chá de 17 Hours abaixo deste vídeo e você vai entrar e vai clicar aqui no atendimento online e vai conversar com um dos nutricionistas e especialistas que trabalham na equipe do chá de 17 ervas. Então a pergunta é, por quanto tempo mais você vai continuar passando por este sofrimento de estar sem conseguir entrar na roupa que você quer, sofrendo aí por alto peso, é, aquela humilhação, aquela vergonha que a gente sabe que todo mundo que está acima do peso passa, aquelas gordurinhas, aquela coisa que... É, você mesmo já sabe por quanto tempo você tá aí, quantos anos, quantos meses você já tá passando por essa situação. Às vezes vai num, numa loja, não consegue a roupa que quer, às vezes não consegue ir em uma festa porque não conseguiu a roupa que queria, porque não entra em nenhuma roupa. É, você tem vergonha de ir à piscina, o verão chega, você tem vergonha de ir na praia, de fazer coisas desse tipo, porque você não se sente bem com o seu corpo, tá? E isso é completamente normal. Nós, seres humanos, humanos, buscamos sempre estar bem com o nosso corpo, com o nosso espírito e isso só depende de você, tá? Então, a decisão está nas tuas mãos. Eu vou deixar aí mais uma vez o link do site oficial para você entrar e conferir lá tudo isso que eu falei para você aqui do chá de 17 anos. Então, aqui ó, você pode ver vários depoimentos de pessoas que conseguiram mudar de vida, conseguiram é, é transformar a realidade é, humilhante que elas viviam. Então, faça aí a sua escolha. Se você quer continuar vivendo essa vida vergonhosa, que você sabe que você tem vivido, ou se você quer dar um salto e ter o corpo dos seus sonhos. Claro que isso daqui não é propaganda, isso daqui não é, é coisa de televisão para você ficar com um corpo escultural, mas você merece ter um corpo que você quer, você merece ter um corpo, não importa se você é mãe, se você é dona de casa, se você não tem tempo para poder fazer exercícios, se você não tem tempo para poder ir à academia, caminhar, ter uma alimentação um pouco melhor, então faça o uso, faça o tratamento do chá de 17 ervas, dê um passo para mudar a sua vida, só depende de você. Então vou ficando por aqui, é, deixo essas palavras aí para você pensar, para você refletir, porque a decisão está nas suas mãos. Espero que eu tenha te ajudado, se eu te ajudei de alguma forma deixa um like, é, se você tiver qualquer crítica, qualquer comentário, qualquer dúvida, pode deixar aí abaixo que nós voltamos para te atender e te ajudar da melhor maneira.